Olá! Neste vídeo será mostrado como criar um procedimento curricularizável em uma atividade, ainda em edição. Acesse o portal do servidor. Em Catálogo de Serviços, clique em Extensão e em Formulário de Atividades. Podemos iniciar nova atividade. E quando paramos de preenchê-la, ela fica em edição. Neste caso, vamos continuar a edição desta atividade, clicando aqui. Podemos visualizar que todas estas etapas, que são telas de preenchimento, já estão preenchidas. Precisamos então, incluir um procedimento curricularizável. É possível visualizar que a tela de preenchimento de procedimentos, não consta a opção de procedimento do tipo curricularizável. Isso porque, é necessário incluir um orientador acadêmico docente na equipe de trabalho. Então, vamos incluir. Em Equipe de Trabalho, clique em Incluir. Podemos localizar o docente digitando o seu nome, um dos sobrenomes, ou também, pelo número do cartão URGS. Clique em Localizar. Marque o docente selecionado e clique em Avançar. Tendo então um docente, clicamos em Equipe Coordenadora, selecionamos a opção Orientador Acadêmico e Salvar. É importante salientar que ao incluirmos uma pessoa, precisamos clicar no botão Salvar na barra inferior da janela, para que então, o seu nome conste na equipe de trabalho. Ao clicarmos novamente em Procedimentos, teremos disponibilizado a possibilidade de incluir um procedimento curricularizável. Clicamos em Incluir. E temos então, a janela com campos obrigatórios para preenchimento é importante que o campo Título possa identificar a qual atividade de ensino o procedimento será vinculado, para que assim, a Prograde possa fazer a vinculação de uma atividade de ensino a esse procedimento curricularizável. O período a ser selecionado deve considerar até no máximo quatro semestres. Como estamos em um ambiente de teste, as datas não correspondem ao período atual. Selecionamos, aqui, o semestre letivo inicial. 2023-1, por exemplo. Até quatro semestres. 2024-2. Informar o local onde será a atuação desta prática. E na forma de realização, descrever o que exatamente será realizado. A carga horária a ser preenchida deve equivaler à prática extensionista nas atividades de ensino, tal como foram preenchidas no plano de ensino. Clique em Incluir. Em seguida, em Procedimentos curricularizáveis podemos visualizar o procedimento que incluímos. No caso de uma atividade em edição, uma atividade nova. Ela será submetida à comissão de extensão após o preenchimento de todas as etapas previstas com campos obrigatórios. Antes, convém verificar se constam pendências. Temos aqui apenas um aviso que esta atividade é sem movimentação financeira sem receitas ou sem despesas, o que foi informado na etapa financeiro, no campo classificação financeira. Assim, não havendo pendências, podemos encaminhar a proposta da atividade à sua comissão de extensão. O procedimento curricularizável será apreciado pela COMEX ou CAMEX, juntamente com toda a atividade de extensão proposta a atividade constará em apreciação do formulário. Ou seja, em histórico podemos consultar a situação da proposta. Ela está para ser apreciada. Após ser apreciada ela constará como em execução. E a partir de então, o procedimento curricularizável poderá ser incluído pela Prograd no plano de ensino das atividades que assim o descreveram, constituindo-se dessa forma como uma carga horária de extensão nas atividades de ensino do tipo CHE.